você tá errando, né? Ah, Marquinhos, aonde eu posso estar tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do sempai.gg. Lança brabinha imediatamente, meu campeão. Ah, Marquinhos, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo. Marquinhos sabia que tu tá me ajudando a regular meu sono, no KKK? Valeu? Caramba, por nada, meio Pra que você enrola mesmo? Marquinhos, estou com olheiras. Acho que vou surtar com essa faculdade. Coquinha, depois da faculdade vai piorar, pai. Se você não estiver tranquilo aí durante a faculdade, depois dela vai piorar. Aí você tá enrolado, pai. Se você tá emagrecendo aqui agora, aí fodeu. Morganinha passou, galera. De Morganinha nós não perde, tá? Essa Morganinha aqui é 100% de enrate. Pera aí. Parece que tem alguma coisa errada aqui, mano. Tem não, né? Deixa eu ver, beleza. Tá, vamos com isso aqui mesmo. Morgana contra o Rumble Jungle, hein? Zico. zico. Que nada não, pelo amor de Deus, para com isso aí Joga com outro champion, Marquinhos Que isso, Gelito? vocês não curtem a Morgania não, mano? Morgania é uma delícia, papo reto é de jogar, mano Morgana limpa mais rápido que o Rumble Acho que limpa, limpa, limpa BRTT tá na fase ruim, mano, o bichinho tá magro, mano Eu olhei hoje cedo, galera, o perfil do, do BRTT lá no, no, na Europa, né Na solo o da Europa Guerreirinho tava diamante 2 com 47% de rate mano Ele devia estar tá só assim, ó eu falei assim, pô, não vou nem julgar também Porque eu nunca joguei na solo kill da Europa, né? Vai que nós na solo kill da Europa também Também seria magro, né? Caramba, tem um cartão apavorando o guerreiro aqui no mid Mano, ele não tá ligando muito pra nada não Marquinhos, por que você tá jogando o elo do TT No jogo que não é o main dele? Tem que entrar no perfil dele no Dota? Caralho, faz sentido, né? Raivere.com barra 15, Luizinho Lança a bravinha lá, papai Ó! Oh! Nossa, acertou o bait no cara errado Morre logo, morre logo, morre logo Você flasha nele se eu acertar? <risos> Foda-se, galera. Hypei também. Foda-se. O Maokai flashou, nós flashamos. Aí, ó. É isso. Ainda vou pegar Double Scanton. Maravilha, galera. Ah! Tô aqui, tô aqui. Deixa ele passar, não, mano. Deixa ele passar, não, mano. Deixa ele passar, não, mano. Bora, família, desanima não, galera Bora que eu tô aqui Beleza, beleza, voltou, voltou, voltou Foi só pra pegar uma kill, vou pra casa agora Me dá uma rosa, que esse é aqui, galera Essa rosinha pra quem tá chegando aí, ó Pega essa rosinha aí, tá doido Agora eu preciso escolher a lane certa pra ir lá pegar uma kill, hein, mano Ó, tô aqui, galera Tem que ser esse aqui, tem que ser esse aqui É isso, é isso, mano É isso, tem dano? Mas por que que não tem dano? Coitadinho do Jim, mano. Caramba, mano. Coitado do Jim, mano. Foi dar a flecha, auto-ataque, tanquete. Vai e come o cara, mano. Tô aqui, mano. Nós faz algo, velho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, mano. Tô aqui, tá ligado? Acertei pra salvar o... Ó, oh, beleza, mata na poça, show de bola, mano É isso, tamo aqui, filhão Ô mano, ele quer ajuda pra puxar, mas nem mana pra isso eu não tenho, mano Eu só quero entrar na jungle, que aí eu tenho um mana Olha o regen de mana na jungle, galera Tem gente que não sabe disso, tá? Se você pisar na jungle ou no rio, você quer é jungle, você ganha mana regen, mano Por causa do item da jungle, tá ligado? Não sabia, mas já tinha percebido aí, ó Tem uns, uns negócinhos assim, bobos assim no LOL que ajuda, tá ligado? E aí, mano, eu quero fazer isso aqui, mas eu nem sei se eu posso fazer, tá? Nem sei, mas tô fazendo Tô ligando muito pra nada, não tamo aqui, ó Cartão quiser vir aqui, mano Verdadeiro herói, ó Vai tirar a frutinha pra ele aqui, ó Se eu não der recurso pro cartão, ou pro Jim nós tá fudido Bora, bora, bora Tô aqui, tô aqui Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora bora. Uh, ficou fácil aí, o cara tá parado? Vai pra base aí também, Shenzinho Vai pra base aí também Tamo com muita conversa aqui, não, ó já vai pra base. Pô, eu não vou usar o arauto Top pro Maokai, né, mano? Eu vou fazer isso, mano? Eu vou usar o arauto Top pro Maokai, mano? Não, eu não vou fazer isso, né? Acho que eu não vou fazer isso, não. Eu vou? Não, acho que eu não vou, não. Vou, não, vou, não, vou, não, vou, não. Nossa, vai brotar um Shen louco ali, mano. Eu vou reto nessa treta. Olha, quem conhece essa, filho? Porém, outros corpos encontrar você, yeah, baby. Pra não, pra não falar, yeah, baby. Kenzie quer namorar comigo? Quero nada, Zanin. Minha mente só funciona pra trabalhar, por enquanto, né? I came, I saw, I came, I saw... Tudo errado. Deu mole, papai. Deu mole. Esse mole, você não podia ter dado. Vou viajar. Vou viajar. Ô, oh, galera, que isso, essa Morganinha, mano, onde ela vai, ela pega aqui, mano Esse boneco aí é meu permaban, que dia, né, mano, que... Morgana ia virar seu permaban, né, Jim? que loucura, né, mano A level stop aí, mas eu concordo com o seu ban, você tá certo mesmo, mano, ban mesmo Olha que legal, né, minha bot lane tá 4 8 Não dá pra sobreviver, né, não, não consegue ficar vivo Marquinhos, manda o salve do Mukaló, consiste em tampar a canha e falar passo a passo aí Passa, Bruiser. Vai, passa, passa, passa, Bruiser. Vá. Passo. Passou, né? Tá salvo aí, Bruiser. O campeão tem segredo, não. Ó, oh, tô aqui, que é isso? Dia a gente se encontra. E yeah, é Baby Charlie. Ah, não pegou. Não, não pegou, não, né? Isso aí não pegou, não. Aí se pega esse, hein? Mano, eu vou insistir nessa play, velho. Eu vou insistir, mano. Será que eu devo? Foda-se, vou ter que usar as zonias que esse cara aí tá forte, mano. Nice, nice. Ó a Morganinha, galera, fazer carinha de gostoso depois do bom momento, né? Pelo amor de Deus, mano. Que campeão fácil, né? Simples. Já, mano. Só que a minha Diana, ela é o crime, mano. O crime, o crime. Joguei com ela esses dias. Ok. Do Flash. O Rumble te derreteu, Jimmy O Rumble me derreteu comigo, curando nele Com a minha caça voraz Derreteu eu com o Shield da Morgana E ele não tem item fechado, viu, Jimmy? E olha o tanto item que eu tenho, mano é pra... Tive tipo, que flashar ali, né? tipo que flashar, passei mó perrengue É, outro bonecão aí, galera Morgana é bonecão Respondendo o Copico mais em cima lá Não sei se o Copico tá no chat ainda Sim me tornei Morgana Abuser, viu? Estamos quase top 1 Morgana do mundo, mano. Bagulho doido. Tô aqui, galera. Mas esse aqui tá meio criminoso. Pera aí. Profossivelmente eu tô passando por ward, né, mano? Bem provável do provável. Vou ficar quietinho aqui, mas tô sentindo o cheirinho de que eu tô sendo visto e eu vou me auto-me sabotar. Sim. Sai fora, velho. Sai fora. Na moral, com essa linguinha sua. Assim, é. Já vamos anotar a mídia aqui então, hein? Que é isso aí, Ricardo? Araltei em mid, mano Pô, eu Vou ficar aqui protegendo o Aralto de longe Ó, veio fazer graça no Aralto Vai tomar o win, mano Fez graça no Aralto aqui, tomou sem zero Ó, ó já toma esse aí Eita, errei Matei Morreu, morreu <risos> Ah, que isso aí Não, que isso aí Ah, ia matar o cara ali derretendo ali Não ia entender nada Perder esse dragão fodeu Calma, meu príncipe Calma, não bate no pistouro Não precisa bater no pistouro Calma Meu Deus, graças a Deus eu tinha as olhas. Tom, toma esse baidzinho aí, pai. Esse é o baidzinho, não entende nada. Felicidade está Que? Acabou. Jogão, galera. É isso, né, mano? Deixou o Morgana open, é free PDL. O campeão não tem segredo, né? É bem simples. É bem simples, né?